Brincadeira, em moçada? Nós tentamos estudar aqui. Vamos lá, presta atenção. Agora a nossa aula vai falar sobre paralelas. E o que é paralela mesmo? Vamos lá? Relembrando o conceito aí de paralela. Hein? O que é? Nós podemos dizer que duas retas são paralelas quando conservam a mesma distância entre si por mais que elas se prolonguem nunca vão se encontrar duas perpendiculares a um segmento AB também são paralelas então é isso que nós vamos estar estudando como que a gente faz para construir é, retas linhas paralelas né? da mesma forma nós vamos ter aqui ó, dois, três casos né, que nós vamos estar utilizando Lembrando que, nas outras, nos nossos outros estudos, nós fizemos o relacionamento entre o que As equidistâncias. Né? Bom, vamos lá. No primeiro caso aqui, então, nós vamos lembrar o seguinte. Eu quero construir uma linha paralela ao segmento AB. Certo? primeira coisa que nós vamos fazer é a, a regrinha que eu acabei de dizer. Nós vamos criar duas perpendiculares... E depois fazer o que? Transferir a distância. Né? Então preste atenção. Vou criar aqui uma perpendicular. Então como que eu faço para criar uma perpendicular? Põe a ponta seca no, no segmento. Né? E vou traçar o que? Dois pontos. Traçar dois pontos marcando dois pontos nesse segmento lembrando que esses dois pontos já estão equidistantes e entre eles eu vou traçar a perpendicular então tracei aqui ó ponto 1 um e ponto 2 Certo? agora como que eu traço a perpendicular aqui ó ponta seca no ponto 1 um, abertura um pouco maior que o segmento vamos traçar em cima, traçar embaixo, sem alterar a distância do compasso, ponta seca no ponto 2, certo? Você visualiza melhor: ponta seca, traço em cima e traço embaixo. Esses pontos estão perfeitamente alinhados em função da equidistância, então eu posso dizer que. O encontro entre eles eu tenho aqui uma perpendicular. Uma perpendicular. Que passa pelo ponto 1 um e 2. O que eu quero fazer? Eu quero traçar uma paralela a A e B. Então eu vou construir outra perpendicular aqui do lado. Né? Que serão o que? Paralelas não preste atenção a respeito dessa relação ó, mais uma vez no ponto em cima do segmento AB num ponto qualquer eu vou executar o procedimento de traçar perpendicular ó. marco aqui e marco lá o que, que eu fiz? encontrei o ponto 3 e 4 não é isso? com o compasso abertura pouco maior que 3 e 4 eu vou traçar em cima mesma distância embaixo a mesma distância troco o centro sem alterar a distância tamanho do compasso tamanho da abertura né e vou traçar em cima e embaixo certo? o que aconteceu aqui? encontrei dois pontos da mesma forma que o ponto 1 e 2 e esses pontos estão alinhados em função da equidistância e eu tenho aqui o quê? uma perpendicular essa perpendicular já mantém a relação em a na primeira com a segunda já tem a relação de paralelo, mas o que a gente quer é a paralela a AB, não é isso? Então muito bem, olha só abertura a partir da intersecção Uma abertura qualquer vou marcar a mesma abertura na intersecção da segunda perpendicular e marco. Como é a mesma distância, eu tenho que esses pontos encontrados possuem o mesmo alinhamento Tração. Encontrei a linha paralela utilizando o método das perpendiculares. Né? Então, essa linha, essa reta, vamos dizer assim, reta S, está paralela a R. Okay? Então, este é o primeiro caso utilizando as perpendiculares. Então, é isso aí, pessoal vamos lá para o segundo processo para né, que a gente possa traçar paralelo né? esse segundo processo também vai trabalhar com a questão da equidistância então, qual que é a diferença? eu vou criar nesse segundo item um um ponto P né, para que a gente possa estudar o procedimento né? essa necessidade, ou seja, a paralela necessariamente deverá passar pelo ponto P. Né? Então, utilizando o nosso compasso, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar o centro, ou seja, a ponta seca, no ponto P, que está marcado aqui, né? e vou fazer uma abertura de maneira que... Eu vou criar uma abertura qualquer, né, para que eu possa criar o ponto M no segmento AB. Então, eu criei uma abertura qualquer e vou criar o ponto M no segmento AB. Certo? Agora o que eu vou fazer? Esse ponto que eu criei, eu vou dar um nome para ele. Né, ponto M. Com a mesma abertura que eu criei M. Vou colocar a ponta seca agora em M. Ponta seca em M, passando por P. Ó, eu vou encontrar um segundo ponto em AB que eu vou chamar de N. Certo? Aí o que vai acontecer? Eu tenho Esse mesmo ponto aqui, o que, que eu vou fazer? Vou transportar esse ponto que eu tracei para uma outra reta né, que chama MP. Ou seja, olha aqui, eu estou fazendo essa distância. Primeiro eu tracei aqui, achei N, certo? Agora eu vou transportar essa mesma distância para o outro lado. certo e depois a mesma distância entre N e P N e P tem que ser exatamente a mesma distância então você controla o seu compasso para que ele dê essa mesma abertura certo entre N e P para que você possa transportar para cá Certo? Então, tive a mesma distância M e P. Depois, transportei isso para cá. Né? Marquei esse ponto, esse traço. Né? Esse traço 1, que seria a distância M e né? E depois, esse traço 2, que seria a distância N e P. M e P, certo? Onde eu tenho a seguinte relação. Então, se são as mesmas distâncias, esses dois pontos que foram encontrados, né, P e esse outro ponto, eles têm que estar uma relação de paralelismo. Então, este aqui é o segundo caso que nós temos para trabalhar criando as paralelas. Certo? Então, o primeiro caso trabalhou a questão do perpendicular e o segundo caso criar uma paralela que passa por P. Né? Então, eu tenho que desenvolver pontos auxiliares no segmento AB né? com as mesmas distâncias. Então, a primeira distância que foi encontrada foi MP, certo? Essa distância foi rebatida do lado de cima, depois a distância NP que foi transportada para o ponto, para encontrar o ponto que está em paralelo. Muito bem. Agora nós vamos trabalhar o, o segundo item. Né? E esse segundo processo, o que, que ele faz? Vou chegar a folha um pouquinho para cá, para a gente poder visualizar melhor eh, esse trabalho. Tá? Vou conferir o alinhamento, já que eu mexi na folha. Né? Trabalho aqui no meu alinhamento trava a prancheta e vamos trabalhar o terceiro caso no terceiro caso nós vamos trabalhar da seguinte maneira eu não tenho é, nenhum ponto definido e quero criar é, uma paralela em relação ao segmento A e B certo? o que, que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui então, olha só, Então eu não tenho nenhum ponto definido, quero criar uma paralela aqui, né, utilizando o um método. Eu vou criar um centro do compasso em um ponto qualquer aqui em AB, vou colocar aqui um ponto qualquer, certo? E vou traçar uma semicircunferência, ó, ou seja, um meio círculo, aqui. de forma que... Eu encontrei dois pontos, certo? Então, olha só, eu criei aqui esse raio. Então, eu encontrei um ponto aqui, ó. Um ponto aqui, que eu vou chamar de M, e um ponto aqui, que eu vou chamar de N. Com esse mesmo raio, só vou inverter as pontas secas, ó. Ponta seca em M, que foi encontrado, traço em cima ó, mesma distância, Ponta seca em N, ó. ponta seca em N, mesma distância do raio, cruzando a semicircunferência, esses dois pontos encontrados também estão em relação de paralelismo. Terceiro caso, ele é bem simples, ó. traço, as linhas paralelas. Então, um caso onde eu tenho um ponto P né, e eu quero que a minha paralela passe por esse ponto P e dois casos em que eu não tenho nenhum ponto, mas dois métodos diferentes, um utilizando a perpendicular e o outro uma semicircunferência. Muito bem, então esse é o estudo das retas paralelas. Vamos lá para o nosso próximo estudo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e boa sorte, hein?